Fala aí galera, você que como eu é louco for drywall. Pessoal, passando aqui rapidinho para te dar um ótimo recado. A Homer Steel, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, vai realizar um curso que se chama o próximo nível. Um curso para drywall, pessoal, que, que não é para quem está querendo aprender é, o início, né não. É para quem já trabalha na área de drywall e quer é, e para um próximo nível, como diz o próprio nome do curso, tá? Então vai estar lá o Márcio, vai estar lá o Eliel Araújo e eu também vou estar lá, cada um vai estar falando um dia né? de 8h30 mais ou menos Até as 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, agora eu não me lembro bem, mas eu acho que até as 4h30 é, nós vamos estar lá dando dicas para vocês, falando com vocês sobre determinados assuntos. O Márcio vai falar sobre, sobre nichos, sobre paredes decoradas, sobre várias coisas né que você pode acrescentar é, é, dentro do, da tua mão de obra e valorizar mais a tua mão de obra. O Eliel vai estar falando sobre forros decorados, dando várias dicas lá é, sobre outros assuntos, eu vou estar falando sobre orçamento, sobre captação de clientes, sobre como usar a internet, tá, pessoal, para você poder captar os seus clientes. No final agora que eu vou deixar um vídeo para você, tá bom? Eu vou deixar aqui um vídeo para você com a propaganda do curso e aparecendo os instrutores que vão estar lá, tanto o Márcio quanto o Eliel e eu, tá bom? É, e, e aqui na descrição, pessoal, está o endereço, está o telefone para vocês entrarem em contato tá bom? com o pessoal de vendas lá da, da Homer Steel. Também, pessoal, uma coisa bem legal para nós estarmos fechando aqui é que o valor que você vai pagar no curso, você pode parcelar ele até em 12 vezes, tá bom? Porém, o valor que você vai pagar, ele pode ser revertido é, em material lá na loja. Então, é, na verdade, é como se o curso para você acabasse saindo de graça, porque material é coisa que nós usamos, ferramentas é coisa que nós usamos, então eu achei algo bem legal mesmo, e fica aqui meus, meus parabéns para a Home Steel, e parabéns aí para você que quer ir para o próximo nível, tá bom? Então você aí de São Paulo, não perca! Um abraço!